Oi, oi, oi, oi, eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês Hoje nós vamos fazer o nosso vestido de prenda Esse aqui, gente, olha só que lindo que é Uma peça maravilhosa, linda, linda, linda, linda O nosso vestido de prenda Vídeo passado a gente fez o traje gaúcho Esse aqui E hoje nós vamos fazer o vestido de prenda Para combinar com o traje gaúcho Olha só que lindo que é para a semana farroupilha, né, gente? O pessoal aqui do Sul sabe bem do que estou falando, o pessoal de Santa Catarina, do Paraná, do Rio Grande do Sul, tchê, sabe bem, né, o que é a semana farroupilha. E nós vamos, estamos preparando os nossos bebês de quatro patas para esse dia tão especial para o povo aqui do Sul, para o povo do Rio Grande. Então,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 Mas antes, roda a nossa vinheta aí! Então vamos fazer nosso vestido de prenda. Vamos ao que a gente vai precisar para fazer nosso vestido. Você vai precisar de um cordão desse aqui pra fazer a bolsinha, tá? Um cordão desse pra fazer a bolsinha. Nosso vestido tem a camisa, o vestido e a bolsinha, tá? São três etapas, tá? Então, cordão pra bolsinha, você vai precisar de botãozinho Rita pra camisa, tá? Botãozinho Rita branco, ok? E os moldes, né? Vamos separar por etapas, então. Como a gente fez com a nossa. Como a gente fez com a nossa bombacha, né? Então, vamos à bolsinha, né? Bolsinha. É esses moldes aqui, tá? Ah, o fundo, duas vezes. Uma vez o tecido principal, né? Eu tô usando a tricoline. E uma vez no nosso metalacê, ok? A. Ah, esse molde aqui duas vezes, uma vez no tricoline e uma vez na nossa renda, tá bom? Então, esse é da bolsinha. Vamos para a camisa agora. Vamos para a camisa, tá? Essa é a subgola, né? Você vai cortar duas vezes, tricoline branco, tá? Eu tô usando tricoline branco aqui. Essa é a parte da manga, nossa manguinha boquinha de sino. Então, quatro vezes, que é duas vezes tricoline e duas vezes no nosso, na nossa renda, tá? Renda branca. Filete da frente duas vezes, tá? Vamos... Frente duas vezes e as costas uma vez tricoline tá e a manga duas vezes no tricoline vermelho tá bordou para combinar com a nossa bombacha tá então esses são os moldes da camisa ok vamos para os moldes do vestido agora você vai precisar de dois velcro para o vestido tá Vamos aos moldes do vestido. Essa é a frente na renda branca, uma vez dobrada, OK? Essa é a frente tricoline vermelho. Eu bordei umas florzinhas aqui, o bordado não vai para vocês, porque esse bordado tá na máquina, tá? Tá na máquina, então, é um bordado que tem na, na máquina mesmo, tá? Então, é tricoline que eu tô usando, tá? Vermelho, tá? Duas vezes. O forro também eu vou usar tricoline vermelho. Cadê o forro? Aqui. O forro também, uma vez, tá? Vou usar o tricoline vermelho, mas você pode usar outro tecido para o forro. Ok, as saias, as saias. Essa aqui é o forro da saia, onde a gente vai pregar as sainhas pequenas, uma vez dobrada, tá? Aqui eu tô usando um tergal, um tecido bem fininho. Olha, é bem fininho, tá? Pra gente é o forro da saia, tá? A saia de cima, né? Eu fiz um bordado que também tá na máquina, então é uma vez dobrado. Essa saia de cima aqui, tá? Fiz um bordadinho que também tá na máquina. E essas sainhas aqui, gente, ó. É uma espiral, assim. O molde vai assim. Sim pra vocês. Aí, vocês vão colocar uma organza, tá? Organza dobradinha, né? Vocês vão dobrar essa organza 12 vezes, tá? E daí, vocês vão cortar assim, tá? A espiral assim, 12 vezes. E elas vão sair assim, ó. Tá? Ó, elas vão sair assim. Aí, você vai selar com a vela ou com o isqueiro, né? Ou pode cortar com aquele aquele soldador que já sai selado, tá? Doze vezes, vai dar assim, ó, esse tanto de sainha assim, tá? Doze vezes, ok? Ó. Vai ficar assim, ok? Vai esse aspiral para vocês estarem cortando. Quanto mais sainha, mais bonito fica, tá? Então, vocês vão colocar isso aqui em cima da organza, ok? Vão colocar em cima da organza isso aqui e vão cortar certinho como faz o aspiral aqui, tá? Doze vezes, ok? Doze vezes tem que ter, ser cortado isso aqui. E depois, aqui, vocês vão queimar com a vela, tá? Na bainha, ok? Então, esses são os materiais que a gente vai usar. A gente vai usar também lastec, tá? A gente vai usar lastec nas manguinhas, na bolsinha. Então, esses são os materiais que a gente vai usar para fazer a, o nosso vestido de, de prenda, ok? Então, vamos fazer o no nosso vestido, então. Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é pregar, juntar a nossa frente aqui as nossas frentes. Então vamos juntar aqui as nossa a nossa frente, esse molde aqui e esses dois moldes. Aqui, ok? Acertar bem embaixo aqui, então, vamos acertar aqui e vamos pregar a nossa peça aqui. Ficou assim Agora a gente vai Espontar aqui, tá? Mesma coisa desse outro lado. Assim, vamos achar o nosso meio aqui da nossa peça. Achamos o meio da nossa peça, tanto em cima como embaixo, reserva. Vamos pegar a nossa saia. Eu esqueci de falar para vocês, mas eu também tenho um filete, né, branco, que eu vou passar aqui, ó, ao redor da saia. Você pode passar uma grega, um, alguma coisa para enfeitar, tá? Eu vou passar um filetezinho aqui para dar um acabamento você pode passar uma fita uma fita também de cetim, tá? vai ficar bonito Ficou assim, você pode também fazer dupla aqui, né? Ao invés de passar o filete aqui, você pode cortar mais uma vez essa saia e fazer ela dupla, tá bom? Aí, não precisa passar filete. Então, ficou assim. Agora, a gente vai no overlock franzir essa saia e já vamos aproveitar e vamos dar uma limpeza nessa nossa saia aqui, nesse nosso forro da saia, vamos dar uma limpeza nela ao redor. Pra gente tá pregando a nossa sainha aqui, ok? Já voltamos. Se você não tem overlock, você franze ela na reta ou na mão, tá? E aqui você passa uma zigue-zague, tá? Não tem o um zigue-zague, Sheila, nem o um overlock. Faz uma bainha aqui, invisível, tá? Pra dar acabamento, ok? Já voltamos. Aqui... nossa sainha franzida reserva aqui a nossa saia limpa vamos pegar aquelas sainhas que a gente fez do aspiral lembra? esse monte de sainhas aqui até amarrei aqui para não, não perder elas Unte um aqui Organza, tá, gente? Mas eu não tenho organza Posso fazer com tule? Não recomendo Você pode fazer com voal, tá? Voal vai ficar melhor do que tule, tá bom? Eu não tenho voal e nem organza O que que eu faço? Só tenho tule Se você for fazer de tule, faz ela dupla, tá? Em vez de cortar 12, corta 24, Tá bom? Então, tá aqui as nossas sainhas. O que, é que a gente vai fazer? A gente vai pregar elas aqui, ó, tá? Desde aqui. Vamos pregando, tá? Pra dar esse movimento aqui, ok? Vamos lá. Aqui, ó, tá? E meia lua, como sempre a gente faz, não sei, sai é assim, tá? Aqui sobrou, a gente volta com ela aqui, ó. Sem cortar, a gente volta com ela aqui, Ok? já pega outra e continua aqui não pega dessa ponta pega da da ponta final ali aqui por cima e continua tá? então é esse o processo que a gente vai fazendo para fazer essa saia aqui, tá? ela é diferente da nossa... Saia de daminha, tá? Nossa saia de daminha, ela é mais. O processo é mais chatinho do que esse, ó. Aqui a gente volta, ó. E segue a mesma coisa. mais saia, mais bonito fica tá gente? se você tiver tecido aí pra fazer mais do que 12 mais bonito vai ficar Pegamos a outra. E aqui a gente começa por essa ponta aqui. Porque aqui a gente terminou com essa ponta, né? Então a gente começa por essa ponta ali. ali de baixo. E continuamos. segundo, viramos aqui. E essa saia fica mais leve do que a de daminha também. maior, né? Fica mais levantada. de novo. assim. Agora, a gente vai na overlock e vai franzir daqui até aqui, ó. Vai franzir daqui até aqui. Vai franzir essa saia, ok? Já volto pra mostrar pra vocês como que ficou. Se você não tem overlock, você pode pegar com a agulha de mão, passar aqui e puxar pra ela dar uma franzida, tá? A nossa sainha trazida. Agora vamos pegar aquela saia vermelha, bordô, e vamos colocar aqui junto com ela, tá? Agora, ó. ficou assim a nossa saia agora vamos pegar aquela parte que a gente fez antes do corpo essa aqui aqui é o nosso meio nosso meio da saia é aqui nesse bordado aqui, tá? mas se você não tem bordado você acha o meio da saia Vamos colocar meio com meio aqui. Vamos colocar um alfinete o nosso molde ele fala até onde vai a nossa saia. Saia até aqui, né? Você já deve ter feito o teu pique até onde vai a saia. Tá aqui. Eu esqueci de fazer, mas já vou fazer aqui. Pra não me perder, né? Então... Saia até aqui. Então, Fizemos o pique até onde vai a nossa saia. Já achamos o meio da nossa saia, da nossa peça. Agora, vamos ligar a nossa saia. E aqui vai a nossa saia então daqui não pode passar, vamos lá Preparar a nossa bolsinha agora. Aqui vamos passar uma costura juntando metalacê com o nosso tecido principal estou com a linha branca mesmo, tá? mas você pode mudar para a cor do tecido principal a linha branca porque aqui vai ficar por dentro, né? é só uma costura de segurança aqui esse aqui agora Aqui, gente, vocês poderiam passar, fazer um babadinho, tá? A gente não fez. Aqui, você vai colocar um milhós, tá? Aqui, você faz um caseado, tá? Ou coloca um milhós, pra você colocar o teu cordão, Tá? mas você pode fazer colocar um de coloca o teu cordão aqui ok e aqui a gente vai passar a costura aqui em cima, tá? O nosso forro com o nosso tecido principal Aqui é onde você poderia fazer um, um babadinho, tá? Ia ficar bem legal também Agora vamos... Aqui tá e tá costura com costura. Aqui e vamos, forro e tecido principal. Ali o nosso filete, aqui arrumadinho. Aqui e vamos fazer a costura. o nosso cordão todo pra dentro aqui pra cima pra gente passar uma costura aqui ao redor aqui pra cima. A gente vai passar uma costura aqui, ó. E o cordão tem que ficar aqui pra cima, tá? está bem atenção onde tá o cordão pra não errar. Pra não costurar o cordão junto. pegado passar uma costura de segurança embaixo a gente pegar no nosso fio. Deus Essa bolsinha tá pronta, agora é só aplicar na nossa peça Folga para abrir, então aqui a gente vai cortar. Prendeu aqui, vamos prender aqui também. Vamos dar. mate aqui em peito. bolsinha, aí sai o vestido, né? Tudo pronto. Vamos deixar ali pra depois a gente colocar o fogo Vamos aproveitar que estamos com a linha branca e vamos fazer a nossa camisa. Vamos fazer a nossa camisa. Esse aqui é o nosso punho. Nosso cunho, um tricoline e um renda, e vamos costurar aqui. com Assim, vamos despontar aqui. pegamos a nossa manga E vamos pregar aqui, ó Vamos pregar no punho da nossa manga esse, Essa parte aqui Uma coisa com a outra Passar na overlock aqui e já volto. fazer a nossa gola. Passar na costura aqui, só deixar embaixo pra gente virar. espontar e passar uma costura de segurança embaixo achar o meio fizemos um pique reserva nós vamos pegar a nossa frente os nossos piletes da frente e vamos pegar aqui Dobra pra dentro E vamos pegar o nosso espelhete aqui, tá? Espelhado, tá, gente? overlock também, passar um overlock aqui já volto. Passado o overlock vamos pegar as nossas costas vamos pegar os ombros Passar um overlock aqui também nos ombros, já volto. Vamos achar o um meio. Achamos o meio da nossa camisa, vamos pregar a nossa gola aqui. Viramos o nosso filete. Passar um overlock aqui também Passar do overlock na gola Vamos pegar a nossa manga A nossa manga, antes de nós pegar, nós temos que franzir ela, tá? A gente vai franzir ela aqui, ó, tá? franzir ela na overlock aqui, tá bom? Já voltando Franzida essa manga aqui, a gente vai, ainda vai passar um lastec nela, tanto aqui quanto aqui, ó, tá? Pra ela ficar bem fofinha. Lembra que eu falei que a gente ia usar o lastec? Aqui. Então, vamos usar o nosso lastec Aqui lasté aqui, Vou colocar a nossa linha de volta e vamos pregar as nossas mangas. Essa manga não tem frente e costa, tá, gente? Então, vamos pregar as nossas mangas. Na overlock, passar o overlock aqui pra dar acabamento e já volto pra mostrar pra vocês como ficou, ok? então ficou assim a nossa peça agora, nós vamos fechar a manga aqui e os lados, tá? aqui, ó punho com punho aqui tá? vamos fechar aqui vamos vir fechando até aqui, costura com costura e o lado aqui, até aqui, ok? bora lá então coisa com o outro lado aqui até na overlock, né, pra dar acabamento aqui. Se você não tiver overlock, faz a costura francesa que eu ensinei na bombacha ou zigue-zague, tá? Na, não tem zigue-zague, não tem overlock, costura francesa, ok? Já volto. Aqui a gente deu uma limpeza, aqui embaixo, vira o filete e vamos fazer a bainha para finalizar a nossa camisa. Aí é só pôr os botõezinhos aqui, a gente vem despontando a nossa camisa toda, né? Finalizando ela. Vamos lá. na nossa camisa e ela já vai estar pronta ok reserva ali vamos terminar o nosso vestido agora vamos pegar a nossa nosso forro e aqui o nosso vestido e vamos pegar o nosso forro no nosso vestido Vamos lá vamos colocar a nossa saia para dentro para cima tá e aqui vamos pegar o nosso forro e colocar o nosso forro aqui tá? vou colocar alfinete eu gosto já de prender o alfinete para não sair do lugar E a gente vai passar uma costura por tudo, só deixar o um pedaço aqui pra gente virar a nossa peça, OK? Agora ó, fazer Tirar a nossa peça. Agora vamos prespontar e aproveitar e fechar esse buraco aqui. assim, se você quiser pode colocar pérolas aqui, vai ficar lindo aqui, aqui, na bolsinha, como eu fiz aquele roxinho, né? Ou colocar um laço, também vai ficar bonito, ou simplesmente não colocar nada, ele já tá bem lindo, né? Ele já tá cheio de detalhes, esses, pra não deixar muito cheio de coisa, né? Você pode só deixar assim, já tá show de bola por causa dos bordados né da renda então assim já tá show de bola né a gente vai colocar os nossos a ah, velcro e finalizar a peça deixar ela assim como ela tá para ela não ficar muito carregada tá bom O vestido ficou assim O vestido tá assim Agora eu vou colocar Os nossos botõezinhos na nossa camisa Tá? Dá pra usar o vestido Só o vestido sem a camisa já tá lindo, né? Agora eu vou colocar o nosso botãozinho na camisa Tá? E já volto pra mostrar pra vocês Com a camisa pronta O vestido dá pra usar ele Só ele já tá lindo, maravilhoso, né? Agora vou colocar o nosso botãozinho, tá bom? Já voltamos. Então, nosso vestido vai ficar assim. aqui a blusinha né camiseta camisetinha aqui que é onde vai sair os as patinhas da nossa menina E o nosso vestido de prenda tá pronto. Olha só que lindo que ficou. Olha só. Uma peça linda, né, gente? Uma peça muito linda, muito veste muito bem. Vai fazer sucesso agora, né? Com a nossa bombacha mesmo, né? Vai fazer sucesso agora para a semana, né? Farroupilha, o pessoal aí do sul, né? Daqui do sul, né? De Santa Catarina, do, do Rio Grande, do Paraná, né? Tá atrás dessas roupas para os bebês de quatro patas, né? Para participar da semana farroupilha, né? Que é agora em setembro. Então é uma ótima pedida, olha só. Tá? Esses bordados aqui tem na máquina de bordar, né? É um bordado fácil de fazer, né? É um bordado que tem qualquer máquina de bordar, tem essas esses bordadinhos aqui para você fazer na tua saia, na tua peça aqui. E o vestido é esse aqui, o nosso vestido de prenda. Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado, tá bom, gente? E eu gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Então, bora fazer muitas roupas pet. Bora aproveitar aí e fazer muitas peças pet, tá bom, pessoal? Então, beijinhos para vocês que torcem por mim. Não esqueçam de compartilhar o vídeo, de curtir o vídeo, de se inscrever no nosso canal, se você não é inscrito, né? E deixar aquele like aí pra gente, né? E ativar o sininho para receber as notificações. Tá bom, gente? Também nos siga nas nossas redes sociais: temos Instagram, Facebook. Eu tenho meu Face e o meu Instagram particular. E vou amar te encontrar por lá. Tá bom, gente? Beijinhos. Até a próxima. Beijos. Eu amo vocês. Beijinhos pra vocês que torcem por mim. Tchau, tchau. Tchau.